E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brazero e hoje vou mostrar para vocês um tutorialzinho Super Power Blaster Free 0800 de como fazer uma intro bacana para o seu canal sem gastar nada, aqui atualizado 2021, virando para 2022. Se estiver assistindo em outros anos, bom, provavelmente vai ter um, um atualizado disso também. Vamos no site PlaceIt. PlaceIt ele é um site uh, praticamente, ele é um Photoshop online com muitos modelos prontos que a gente só vai editando. Então tem muitos designs, tem logos, tem vídeos usados para introduções e tudo mais. Então assim, isso eu, eu acho muito bacana. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos pesquisar direto por vídeos. Vídeos, vamos ver. YouTube vídeos. Gaming. Que é a nossa área assim mais. Mais bacaninho. Temos a Intro Maker. Temos a Logo Maker. A Intro é exatamente o que a gente está buscando. Ele faz uma intro, faz um modelete, faz uma animação, ó, a gente vai botando o mouse em cima ó, Ele vai mostrando o que, que vai acontecer Ali onde está o logo, você só substitui Coloca o logotipo do seu canal Ele vai fazer uma artezinha bacana ó, Cada um deles ó, Dá para colocar a make your intro, né, para botar uma mensagem um, a, O lema do canal, enfim, uma frase marcante que o, você youtuber usa Aqui parece quase Round 6, mas na verdade é, é os esqueminhas do, do jogo. Esse de ondulação é bem legal, por exemplo, se tem um canal de música. Vamos trabalhar nesse aqui. Ele é aleatório, tá pensando? A gente só vai fazer um modelinho pra vocês verem. O, o site tá na descrição do vídeo. É placeit.net. Placeit.net. A gente dá um modelinho ó, editável. Você vai editar e vai fazer uma montagem. Por exemplo, aqui é Your Slogan here. Vamos dar play e vamos ver onde é que, onde é que fica o.. Ó, ó, a primeira parte é o, é o seu slogan aqui. Então vamos mudar aqui. Vamos colocar aqui. Uh, vamos botar um negócio bem legal aqui. A Rede Braseiro de Canais. Olha ali. Ó, não come, tem pouco espaço. Então vamos colocar assim. Hashtag canalBraseiro. Se vocês estiverem assistindo isso no retrogames.br BR. Não, não, Setucane, é, é tudo meu, tudo meu, tudo Só canal brasileiro. Ah, eu posso mudar a fonte? Vamos fazer uma edição da fonte que também, Vamos botar uma fonte mais grossa. Ele vai olhando, te dando loading, vai dando preview ao mesmo tempo ali, canal brasileiro, muito bem. Vamos ver se tem alguma outra fonte bacaninha pra gente colocar. você vai ficar diferentão. Aqui ó, Xango, fonte bem grossa desenhada, ocupar bem a tela. Aí fechou, é, é o que eu quero, beleza. Fechei a edição, eu posso trocar a cor. Eu vou fazer o upload da imagem do, do logo, enfim, eu, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, vocês não estão vendo nada, vamos pesquisar aqui uma, a, logo, a, primeira, a logo antiga do canal, vocês não estão vendo, mas eu estou pegando a, a primeira logo do canal RetroGamesBR 3.0. Ela é essa aqui, esse arcade, controlezinho de arcade, que foi eu fiz no, olha, se eu não me engano, fiz até no Powerpoint Não foi nem photoshop chave, não foi nada Olha aqui, ó, vamos dar uma, uma aumentadinha Aí pra preencher bem, dar um crop Claro, tudo vai depender também se a é logo de vocês combina com a temática Ah, é um canal mais retrô, então de repente uma wave, assim, um negócio Mais moderno não combina então se o canal é muito moderno, se colocar colocar uma, uma transição vintage, não combina mas eu só estou mostrando para vocês uh, a, uh, as possibilidades. Aqui do ladinho ó, tem uma faixa de áudio pré-determinada desse modelo de íntomas Vocês podem alterar ele também. Vocês podem também dar uma mexida no, no background para deixar mais num tom de cor. Vocês podem trocar o plano de fundo, para ver. Vamos dar um play para ver como é que está ficando. Ele está preparando o nosso vídeo já com as alterações ó tem 35 usuários na nossa frente ele é um, um serviço online né então tipo o GeForce Now que você tem que ficar na fila é aquele Xbox Now que você tem que ficar na fila aqui a gente fica na fila também mas não tem problema a gente deixa ele é ele é de graça ah tem que fazer login olha pode ser feito o login vocês vinculam sua conta Google deixa ele dar aquela pareada tá processando os slides né porque ele trabalha com Do mesmo jeito que alguns editores de vídeo mais modernões e trabalha com Lâminas de vídeo, bem curtinhas. Aqui também seria uma, quase uma transição de slide. né vocês vão perguntar assim, ó. Tá, mas com... e eu posso fazer mais de uma? Claro. Todos aqueles modelos são de graça. Então vocês podem trabalhar em cima deles e ver qual que se adequa melhor, qual que encaixa no canal. Eu, para 2022 eu tô trabalhando uma nova arte no Retro Games BR 3.0. No Brasileiro ainda tô pensando. Vou ver alguma arte que fique bacana, o, o aula de história na web eu vou manter, a última intro que eu fiz, porque eu achei que combina com a temática do canal, ela é mais pedagógica, mais educativa, mais tranquila, vamos dizer assim, não precisa nada muito oh, espalhafatoso, é basicamente uma transição de slides, mostrando tudo que, um pouco do que o canal trabalha, umas imagenzinhas bacanas, o Retro Games eu vou mudar tudo, Eu vou mudar a intro, vou mudar a tela final, vou mudar o banner, vou mudar o logo. Isso é tudo autoral dessa vez, o nosso amigo Cosmo Players uh, ele que fez as minhas últimas duas uh, intros, telas finais, logos e banners, enfim, uh, foi muito parceiro, ele, ele nos recomendou ali, ah, olha aqui, o que, que tu acha desse aqui? Ele fez a arte do Audio História da Web 3.0, eu só mudei a intro, eu fiz uma intro nova, mas o logo e a arte do Audio História da Web 3.0 é dele também, ele fez os esqueminhas, ó, oh, tá aí a nossa introdução. Viu? Fico, olha, o, o solzinho tatitante até ficou bacana. Se você tem um canal de música eletrônica, de AMV, enfim, um canal que combine com esse tipo de coisa. Beleza. aí ah, como é que eu faço? Baixar, mete o download, ele deu. Deve vocês vão falar, Fernando, mas tem uma marca d'água ali. Sim, ele vai com essa marca d'água. Ah, mas aí estraga o meu vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar como remover essa marca d'água. Olha aí, viu? Dica completa. Intro de graça. E remover a marca d'água, porque é de graça Então, não deixe de se inscrever em todos os canais Aula de História da Web 3.0 O Braseiro E o Retrogames BR 3.0 Pesquise aí no, no Twitter aí, ó, Arroba Canal Braseiro Ou então no Instagram, arroba Canal Braseiro, Facebook, Mete Fernando Braseiro que vocês vão achar, Youtube está por tudo Espero que vocês tenham curtido essa diquinha Próximo vídeo eu vou ensinar a remover a marca d'água Falei demais, até a próxima